Se você não vê nenhuma pessoa parecida com você nesses espaços, você nunca vai considerar que aquele espaço também pode ser seu. Eu sou a Silvana Bahia, comunicadora social, idealizadora do Preta Lab, diretora do Olab. E em 2016 eu começo a pensar que tinha que ter um espaço mais voltado para mulheres negras nesse campo das tecnologias. Isso acontece porque eu comecei a circular muito dentro desses espaços mais high-techs, enfim, nessas discussões onde as pessoas estão falando de tecnologia, apropriação e etc. Só que eu sempre olhava para o lado e via que tinham um poucas mulheres e mulheres negras quase nenhuma. Aí surge a ideia de fazer a Pretalab. A Pretalab, ela é uma iniciativa do Olab, que é uma organização social com foco na diversidade, na produção de novas tecnologias. No início, o que eu queria fazer era um hub de mulheres negras, um espaço de troca entre mulheres negras. Mas quando eu começo a contar quantas meninas negras eu conheci aqui no Rio, e aí considerando todas as limitações da minha bolha, claro, não chegava nem a 10. E aí... Eu começo a mudar a estratégia e penso, e começo a fazer pesquisa buscando dados que trouxessem essa questão interseccional de raça e gênero nesse campo das tecnologias. Hoje a gente tem muito dado de mulher dentro do campo das tecnologias, o que é muito bom. Só que no Brasil, eu acho muito difícil você discutir gênero sem discutir raça. A gente não dá para dizer, ah, eu represento as mulheres negras, não. Eu não estou representando ninguém, Eu estou representando a mim mesma. A questão é, eu quero dialogar com outras mulheres negras e aceitando as diferenças que a gente tem. Então a preta muda a estratégia um pouco para gerar dados sobre mulheres negras nesse universo, porque esses dados eles não existem e sem dados não tem política. Eu gosto de pensar tecnologia para resolver problema, resolver problema social de preferência, porque hoje a gente tem um monte de tecnologia aí que faz um monte de coisa, controla ciclo menstrual, enfim, várias coisas ligadas inclusive à saúde, mas a desigualdade ela não diminuiu. O que me faz hoje querer estar nesse campo e disputar esse campo é pensar que se o mundo é cada vez mais digital, né? se esses, esses saberes eles são cada vez mais importantes, se o digital é cada vez mais linguagem, se a gente está fora disso, a gente perde muito poder de intervenção no mundo. Eu gosto muito da frase do Chico Sainz que ele fala, um passo à frente você já não está no mesmo lugar e você não está mesmo. Então, assim, o primeiro passo é o mais doloroso, mas quando você consegue dar ele, você se sente tão forte, tão, tão capaz, que dificilmente alguma coisa te para no meio do caminho, sabe? Eu acredito que a gente pode plantar semente. Se você for pensar o que é uma árvore, ela vem e nasce de uma coisa desse tamanho, que é a semente. Então a semente ela é muito potente. Vamos plantar semente, mais do que quebrar galhos.